Estamos de volta para abrir umas caixas de skins de CSGO e hoje, além de abrir caixas novas aqui no Keydrop, eu vou fazer contratos de troca como se fosse os contratos que a gente tem no CSGO mesmo, que a gente pega itens mais baratos de uma caixa, né, para tentar pegar os itens mais caros da caixa. Mas eu nunca fiz muitos desses contratos de troca no CSGO, se vocês quiserem um vídeo aí, fazer alguns contratos de troca no CS tentando pegar skins dentro do jogo aqui, deixa um comentário aí que eu posso fazer. Mas como é um pouco mais prático, eu vou pegar umas skinzinhas aqui rapidão no Keydrop e vou tacar elas num contrato de troca. Bom, estamos tá, nesse evento aqui. Então até melhor eu abrir caixas do evento Que assim eu tenho chance de ganhar uns pontos bônus e tal eu vou abrir essa caixa do tesouro Vamos abrir aqui de duas em duas pra ver o que, que a gente vai pegar Se vier faca eu não vou colocar no contrato eu vou colocar as skinzinhas mais de boas aí que vão dropando E pegamos a Alp, a Promat que ninguém gosta muito E essa M4, deu prejuízo Vamos pegar aqui pelo menos umas 10 skins nessa caixa Pra gente jogar no contrato de troca, mano Vamos lá, olha esse MP9 aqui é muito top Eu tive uma dessa já, mas ela caiu um pouco de preço Vamos lá, dá pra cair fácil aqui nessa caixa, o cara lançou uma baioneta fade, peguei uma casinha boa, né, o preço dela é bom, olha, a M4 veio Minimal Wear. 55 dólares, mano, bom demais, hein, esse lucro aqui me ajudou, velho, vamos lá, mais duas skinzinhas, vamos ver o que, que vai cair, beleza, mais duas skins aí pro contrato, vamos lá, galera, vamos fazer esse contrato, mano, eu vou colocar todas as skins que eu peguei, 131 dólares, e a gente pode pegar itens de 26 até 435, tipo, totalmente aleatório, mano, meu Deus, velho, vamos lá, vou criar esse contrato, vai juntar em uma skin. Yes! Deu uma gut knife fade, mano. Profit. Bom, agora que a gente já tem uma faca, vamos trabalhar aqui abrindo mais algumas caixas. Só que dessa vez vamos pegar uma caixa um pouco mais barata aqui da primeira fileira. Pode ser caixa do fantasma aqui. E vamos abrir cinco de uma vez. Pra tentar pegar uma quantidade boa aí de skins e tal. A gente pode fazer um contrato um pouco com menos valor, tá ligado? Vamos dizer assim, ó. Essa scoutzinha aqui que caiu é ótima, mano. E vamos lá, mais cinco skinzinhas que daí dá pra fazer um contrato com dez. Na verdade, nove. Acho que eu não vou colocar aquele scout não, velho. Mais cinco skins aqui. E vou deixar a Scoutzinha de lado, porque achei ela bonitinha. Ela tá fio de teste. Já. Se fosse Factory, eu não ia deixar. Não vou deixar, não. Vai, vamos fazer o um contrato com essas 10 e bora. Coloquei 50 dólares em skins. Nossa! Esse contrato deu ruim. Vou escolher uma outra caixa, essa daqui. E vamos com apenas 5 skins. E essa casinha aí que a gente acabou de pegar, fazer um contrato, tá? Vamos ver se pega uma skin forte aqui no meio delas. Talvez essa casinha, quanto que ela custa? 15 dó, beleza. Na verdade, deu bem ruim, cara. Deu bem ruim. Eu vou abrir mais 5 Acho que deu um prejuízo horrível com essa caixa. <risos> Bora, mais 5. Vamos ver. Opa, só a faca ali. Meu Deus, essa acabou. Acabou, beleza, beleza. Eu não sei se tem limite. Não tem muito limite, não, velho. Ó, coloquei aqui 11 itens de uma vez no contrato. Agora é pra vir aquela facona, bora veio luva, mano, veio luva hum. como eu não tenho muito interesse em ficar com essa luva, eu vou ver se eu consigo dobrar ela, transformando ela numa faca mano, vamos colocar aqui 50% de chance e deixa rolar, yes deu bom. Se eu pegasse uma terceira faca, eu ficaria muito feliz e a gente tem uma caixa nova aqui desse evento, né? O piratas aí fantasmas. Inclusive, se eu colar aqui na página do evento, eu já tenho uns diamantes aí pra eu poder gastar, né? Vamos abrir todas essas caixas aqui. E beleza, peguei umas skinzinhas aí e tal, vou acabar atacando no contrato também. E tem aqui ainda o tesouro pirata, né, mano? Que eu posso pegar aqui, deixa eu ver, tem 900 diamantes. Vamos pegar mais uma skinzinha, beleza? A galera que tá OP aqui no ranking, né, mano? Já tá aí ganhando Facas e tal. Os caras que pegaram um monte de diamante. Se vier diamante pra mim, tudo bem, mas eu quero mesmo é uma faca. Então vamos ver qual que é a melhor faca aqui dessa caixa mapa. Pode vir um Butterfly Lore. Ó, baioneta gamma Doppler já tá top, velho. Vamos que vamos. Vou abrir cinco caixas pra sentir, velho. 195 doll. Vamos ver se vai dar lucro ou não. E. vem faca, maluco! Caraca, não acredito! Não acredito, velho. Não, eu vou ter que abrir mais cinco. 150 dólares de lucro. Tá, um pouquinho mais 150? Vou abrir mais cinco só pra tirar a prova real, velho Que delicinha Nossa, mais duas facas Vai tá estourado, mano Tá bom, essas facas não vieram muito caras Igual aquela Falcon Gema Doppler Eu vou tentar mais um contrato Mas tipo assim, só com skins Abaixo aqui dos 20 dólares Vamos ver, ó 58 dólares ali em skins Tomara que venha uma faquinha de 100 dólares tem4 dólares, M4, beleza, beleza Eu queria três facas Eu acabei com cinco facas no inventário, mano Que beleza Isso aqui já deu um lucro insano E essas outras quatro skins aqui Bom, eu não quero fazer nada muito arriscado com elas Então eu vou tentar dois upgrades, mano um de 50%, só pra começar aqui, tranquilo Se der errado, eu vou tentar um segundo Só pra garantir uma sexta faca, beleza? Tome, 49% de chance Vai mais forte, mais forte Vai, uma gatinzinha humilde Gutsinha humilde, vai dar bom Safari mexe, mano, Safari mexe. Nem tô pedindo muito, nem tô pedindo muito Uma Safari mexezinha aí pra mim Mano, errei todas, errei, errei todas Olha, eu devia ter tacado todas essas skins aí Do Upgrade num contrato Então eu tive uma ideia de fazer o seguinte Pô, eu falei que eu ia ficar com três facas Eu vou colocar mais duas facas aqui no Upgrade Pra tentar recuperar aí esse meu prejuízo Vou até fechar o olho, eu acho. Bora, meu Deus e aí? Não deu nada, não deu nada. Tem que ter três itens, mano. Pô, eu só quero recuperar meu prejuízo. Vamos pegar uma skinzinha aqui. Hã? Veio Agora a chance melhorou, né, mano? Agora a chance de vir uma faca muito pica nesse contrato melhorou. Vamos lá. 3, 2, 1, fechei o olho. Toma. Cara, não acredito que veio uma gut dessa. Vou fazer uma manobra aqui, mas na moral, não façam em casa, velho. Em vez da gente sair com essas facas, aí eu vou ver se a gente não sai com M9 pra recuperar um pouco do prejuízo que eu tive. Eu vou colocar 50%. Por favor, M9. Por favor, M9. Por favor. Yes. Agora chega, não. tchau. Tchau. Nossa, passei mal, velho, passei mal Aí, galera, por mais que eu curta a M9 Marble Fade é uma faca muito bonita, né Eu estava pensando aqui em tentar Trocar ela por outra faca, tá E aí veio na minha mente aqui a M9 Lore Se eu quiser manter M9, pegar para me meu inventário Uma M9 e tal, porque eu estou no momento só com Carambite e Butterfly, né Não tem nenhum M9 no meu inventário, que é a minha terceira faca favorita Ou eu poderia tentar um upgrade um pouco Mais safe, que seria por uma Carambite Lore aqui, mano, o dobro do preço, mais ou menos Claro que eu não vou pegar aqui e meter o upgrade De uma vez, né, eu provavelmente vou ou vender essa faca no próximo vídeo e abrir várias caixas, ou tentar um upgrade com ela, mais alguns itens por uma dessas facas aí que eu acabei de falar pra vocês, ou ficar um pouco mais safe aqui, um pra um no upgrade pro Macarambit Feed o que, que eu faço? Não tenho ideia, deixa nos comentários o que, que vocês acham melhor, e eu vou ler todos os comentários na próxima vez que eu vier gravar aqui no drop eu decido o que eu vou fazer, porque a gente ainda tem uma banca legal aqui de 1.400 dólares e eu tenho os diamantinhos aí que eu vou gastar depois galera, pra adicionar fundos aqui no drop tá mais fácil ainda, é tudo instantâneo, você clicou aqui no botão de adicionar fundos e usou o código você vai conseguir 10% de bônus e agora você também vai receber bônus de acordo com o valor que você depositar em diamantes e moedas de ouro, tem todos esses métodos de depósito aí, PIX, cartão de crédito, cripto, skins a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, valeu que drop por patrocinar o canal, tamo junto galera um abraço, falou